Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o Reino dos Céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia o menor fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali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 Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, ''Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?'' O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando nesta, nesta semana, então, a Semana da Família. Esta semana que não é apenas algo conceitual, nem apenas algo litúrgico proposto pela Igreja, mas que serve como reflexão na nossa vida, dentro de casa, como eu estou sendo, dentro de casa, eu como cristão, eu como discípulo de Cristo, como estou sendo na minha família? Eu tenho sido uma aliança, eu tenho sido ponte, eu tenho sido instrumento de Deus dentro da minha própria casa. Quando se diz família, não é apenas um grupo de pessoas. Porque um grupo de pessoas nós vemos em qualquer lugar. Família é aquela que nós amamos. Família é aquela que nós cuidamos. Família é aquela que nós respeitamos. Mas, sobretudo, o que difere de muitas famílias é realmente aquela família que tem a presença de Deus. Porque família que não tem Deus, aí sim, é apenas um grupo de pessoas. Família que nós consideramos, é claro, temos a nossa família biológica, mas a família não é apenas a biológica. Família é que compreende tudo aquilo aonde eu transmito o meu amor aonde realmente eu manifesto o amor de Deus, isto é, a minha família pode ser também um grupo de amigos, a minha família pode ser também lá no meu ambiente de trabalho, e também a minha família pode ser sobretudo, dentro da minha comunidade para o ó Isto é ser família, é nós enxergarmos os horizontes, é não é apenas colocar como se diz os antigos, colocar um freio de cabresto e apenas ver o seu horizonte. Não, é ver tudo aquilo que te cerca, para que, para que você possa ser então uma família pertencente a de Deus. Hoje em dia, se formos ligar os meios de comunicação e as redes sociais, quantas vezes nós vamos ver e nos deparar com situações que apresentam famílias que já estão destruídas, cada um de um lado, cada um pensando em si próprio, cada um pensando no seu próprio egoísmo, daquilo que te satisfaz e não pensando um no outro. E também famílias que estão sendo destruídas, porque as causas do mundo estão aí, os caminhos do mundo estão aí, e não enxergam a importância de viver a Palavra de Deus. Não enxergam a importância de ter Deus dentro de casa. Do marido e da mulher reservar um momentinho para rezar enquanto casal. Porque é isso que fortalece o matrimônio. A família enquanto os pais junto com os filhos. É claro, às vezes... Se reúnem para assistir um filme, assistir uma televisão, mas se esquece de unir a família para rezar. Qual foi a última vez que eu rezei junto, em família? Seja uma oração antes das refeições, seja uma oração né, antes de dormir, seja também a oração do Santo Terço. Qual foi a última vez? Ou... Quando foi que fomos à missa juntos como família? E o principal, aquilo que eu tenho vivido como experiência cristã dentro da celebração carística, dentro da, da missa, eu tenho levado lá dentro da minha casa, porque nada adianta se eu venho à missa, se eu faço minhas orações particulares, se lá em casa se lá dentro da minha família eu não dou o testemunho de vida, eu não dou o testemunho daquilo que eu ouvi da palavra de Deus. E é justamente isso o que o Evangelho de hoje nos convida a fazer. Pedro, sabendo das dificuldades de uma vida comunitária, porque ali os discípulos sempre estavam juntos, ele chegou a Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus sabiamente responde: 70 vezes 7. Até Pedro pergunta, não é? Mas até sete vezes só? Não, 70 vezes 7. Isto é, diante da nossa vocação, diante da nossa missão, dentro da nossa família, o que falta muitas vezes para que um relacionamento, para que o um matrimônio vá para a frente é a falta de perdão. Onde gera a falta de companheirismo, a falta de olhar a compaixão do próximo, olhar o sofrimento do próximo, seja o marido, seja a mulher, seja os filhos, seja o avô, a avó, o tio, o irmão, falta a compaixão, falta o perdão, falta vivenciarmos justamente isso dentro de casa, porque não é fácil aqui o padre não está dizendo que perdoar é fácil, é né? mil maravilhas não, é muito difícil, mas se quer de cada um de nós, é, existem hoje em dia aquela propaganda de margarina, não é? A família toda reunida, com um sorrisão na cara, tudo perfeito, como se não tivesse dificuldades nenhuma, existe família perfeita, sem problemas e sem dificuldades? Não existem, não existem, Cada um tem seus efeitos, cada um tem suas qualidades, cada um tem suas virtudes, cada um sabe o que faz de melhor, cada um sabe que necessita do outro para sobreviver. Porque se uma família, cada um pensar individualmente, pensar no seu próprio ego, aí é onde é que está o amor comunitário? Vivemos dentro de uma vida comunitária seja dentro da família, dentro de casa, seja dentro de uma família comunitária, paroquial, seja dentro de uma família, né, no mais amplo de nossa sociedade. Então, é justamente isso que eu devo levar como espelho de Cristo para casa, para que a partir disso eu possa dar um passo, eu possa ser exemplo, mas como disse, não é fácil. E se não é fácil, eu necessito de alguma coisa para suportar essas dificuldades. E esta dificuldade eu só encontro quando vêm as coisas do mundo. E eu é que eu só consigo encontrar forças através de dois momentos. Da palavra de Deus e da Eucaristia. São dois elementos fundamentais... Dois princípios fundamentais A base e o centro da nossa vida Para que possamos então almejar uma família cristã Falando do perdão que é o evangelho de hoje Quantas vezes eu não me deparei com famílias que começam a se desunir Por causa de bens materiais Os pais falecem, os avós soalecem e começa aquela briga não é? começa aquela discussão do bendito inventário, não é? e da herança, aonde predomina o ego particular, não, eu quero isso, eu vou ficar com isso, não, isso tem que dividir porque eu quero isso, aí começa a briga, as discussões, aquela união que os pais traziam enquanto estavam vivos, com a morte deles, predominou apenas os bens materiais, isto é, nossa, o que meu pai e minha mãe deixou para mim? Ah, foi o carro, foi a casa, foi um móvel, foi aquela estante bonita. Agora, a herança espiritual, o testemunho de vida, as orações, será que isso eu também compartilho dentro da minha própria casa? Será que isso eu levo como experiência de vida para que eu possa também crescer e me fortalecer? Então, é um constante exame de consciência que eu vou me aprofundando cada dia mais eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas busco a santidade, busco estar com Cristo, para que a partir das minhas imperfeições, a partir da minha miséria humana, eu possa me aproximar de Cristo, e me aproximando de Cristo, eu posso viver aquilo que Ele me pede, portanto caríssimos irmãos, é justamente isso ter. Deste dia da semana da família, é preciso orientar, é preciso discernir, é preciso encaminhar a família junto às coisas de Deus. Mas nada vai mudar do dia para a noite, requer de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.